Vamos comer um pão de queijo, queijo? mano, hoje eu comi um pão que foi minha mãe que fez ele, mano. Minha mãe, ela, ela sempre adere a inventar moda, né? Aí a minha mãe, mano, ela que fez o pão, velho. Pãozinho gostoso que eu comi hoje cedo falar pra você, velho. Mano, quem que é o jungle dos caras, rapaziada? Olha isso, Mordekaiser, velho. Anivia. Olha, quem que é, velho? Quem que é jungle? Que doideira. Você é mineiro? sou goiano. O Natan, de Goiânia. Mordekaiser mesmo, né, velho? Será que é o um Mordekaiser, velho? Que esquisito, hein? Olha e nem deram dodge, né, mano? Que doideira. Mano, é isso mesmo, velho. Olha que doideira. Mordekaiser Jungle, velho. O que, que vai sair disso aí? Vamos nessa. Vou comprar pote, não, hein, velho? Só pink. Tô, tô aderindo a não comprar pote na jungle, rapaziada. Os bonecos que eu jogo não precisam de pote, tá ligado? O cara quer o salve do Echo, mano. Os caras pedem salve do eco até no LOL, mano. Os caras pedem salve do eco até no LOL, mano. Olha isso aqui, velho. Os caras é foda, hein, mano. Se lançar o Flash of flash do Prime, então, tubarão. Precisa do seu Prime. Mano. E preciso do meu flash também. Então vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou usar meu flash pra pegar o First Blood lá no bot. Tá valendo? Pode ser? Try hard, mano. Eu quero pegar a challenge aqui hoje. Eu quero ganhar 10 seguidas. Eu vou tentar. Foda-se. Eu vou fazer isso, velho. Vou usar o flashzinho pra matar o bot. Free kill bot. Se liga, eu vou ter pressão lá, ó. É Z Karma? Eu acho que eu vou ter pressão, né? Na teoria era pra ter, né? Tá, já terminei o clear, hein, mano. Dá pra lançar um gankzinho no bot. Acho que eu vou esquipar aronguejo. Se liga, galera. Pra não perder a janela de oportunidade, ó. Se eu for fazer aronguejo, eu vou demorar um pouquinho. Né? Vou gastar o cooldown no Aranguijo Eu acho que se eu for reto, dá pra Fui! Ó o flash, ó o flash Aí o guerreiro lá já vem deslizando o bumbum, ó Silence Será que o meu flash foi bom ou foi ruim, hein, mano? Que isso aqui? Que tanto tá de TP é esse, mano? Ajuda aqui, família A gente não é uma família? Acho que o meu flash foi ruim, velho. Será que o meu flash foi ruim, velho. E agora? Eu... Eu, eu achava que a gente era uma família, galera. Eu jurava aqui com o meu time aqui que a gente era uma família. Eu jurava. Mas só que pelo só visto a gente cabeça... não é não, viu? Ah, mano, olha esse cara inventando modo. Esse aqui vai dar ruim porque o Mordekaiser tanca muito, velho. Esse aqui vai dar ruim, velho. Tá nítido que vai dar ruim. Dei meu máximo de dano aí, velho. Deixa eu mamar esse gostoso. Aqui é o de trás aqui mesmo, menino. O que você tá fazendo aí? Mano, esse Fabinho tá folgado, velho. Ô oh, Fabinho, que você tá folgado. Por que, que o Malphite não foi pelo outro lado? Quase, quase, tá bom. Dá um lixo aqui, meu menino. Pelo menos um lixo. Mas Nem um lixo, meu menino. Eu não mereço. Véio. Que merda, meu clear vai ficar de uma forma torta. Eu preciso do nível 5. Vai, me dá nível 5 aí. Vai, vai, vai, vai, vai. vai. Me dá o nível 5 Mas aí, mano. eu aí, só mais. vi a cabecinha, Dá o um nível véio. 5 aí, campeão. Obrigado. Salve do E.C. igual Prime. Hum, caramujo. Salve, Luquinhas. Salve do E.C. igual Prime. hum. Caramujo. Salve, Luquinhas. Marquei porque deixou de usar triunfo. Ô, infante, eu... olha o time dos caras, mano. Eu precisava pegar a tenacidade, né? Aí eu tô usando até a morte, mano. Que às vezes tem situação early game que ela é, é o drink. É o que tá sendo o caso agora, né? Mas tem situações que usar até a morte eu tô preferindo, mano. Aí a outra eu pego a tenacidade, tá ligado? Porque eu preciso. Nossa, eu sabia que esse cara ia dar tá Drake, velho. Eu tinha certeza que ele ia dar tá Drake. tá da merda, devia ter ido reto. Vou tentar compensar essa cagada, bot. Ó, um campo pra eu pegar seis. O Mordekaiser vai ver, eu batendo no pistolo. Bora, bora, bora, bora. Me dá esse Minion, me dá esse Minion, me dá esse minion. O, minion o Minion, o Minion Aqui, caralho, aí, porra Bora, fio Ai, que azar Não Não, não é azar, né? Acontece Eu preciso desviar da esquerda dele. Salve, Marquinhos, bom dia, bombom Nossa, tadinho do cara ali, mano Nossa, que pena, mano Putz, viado, só queria um Minion pra pegar nível 6, velho. Os caras não entenderam o meu ping, velho. Que sim, sim. tragédia. Mano, vocês viram o que aconteceu no bot? Eu pá, pá, pá, pá, pinguei pro cara matar um Minion eu pegar nível 6. Eles não entenderam o recado. Eu tive que matar um Minion pra pegar nível 6. Aí tudo isso atrasou, velho. Vocês conseguem perceber que se tivesse comunicação naquele momento ali e eu falasse só assim pro EZ? Mano, só mata um Minion. Só isso, mano. Mano, mata um Minion. Que eu pego o nível 6, ao papo já matava todo mundo ali, velho. Vamos ver se eu compenso toda a cagada dos nossos early game agora, ó, oh, mano. O Viego vai fazer isso por mim. Se o Viego fizer por mim, tira o arte só, só tira o art, Se o Viego só tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, só tira. Bora, bora, galera. Eu não tô entendendo porque é que os meninos tá com medo de jogar League of Legends, mano. Eu não tô entendendo, mano. Acho que é porque eu tô muito elétrico, mano. Eu tô elétrico e meu time não tá na pegada elétrica que eu tô, velho. Tipo, eu tô, eu tô legit full elétrico, mano. Aí, ó. Vai pra base aí, ó. Coisa mais simples, ó. Conseguimos lançar a nervosa. Fiz o que eu tinha que fazer. Se eu deixar esse EZ forte, a gente ganha o um jogo. Menos não é mó bom, velho. Ah, Aralto vai ser do Mordecai. Não tem o que eu fazer, né, mano? Que eu posso fazer em relação a isso? Será que eu dou uma nerdada aqui de novo, mano? Acho que eu vou dar uma nerdada de novo, velho. Será que eu faço isso de dar uma nerdada aqui, velho? Acho que não, né? <tos> eu ia dar uma nerdada aqui. Aliás, velho, tá dando vontade. Dono do essa nerdada, galera. Apa aí, Jorginho. Mata logo, galera. Mata logo. Vou ser fumado pela nível, mano. Olha que legal. Olha meu campeão, olha meu campeão bugado. Sai fora, seu Kank a rota de fuga da cena. Da cena não, da Karma. Entro na jungle os caras tá tudo mid? Tá tudo mid. Tá, fodeu uma vida do Afélios, né? Mas o time deles respondeu legal, tá ligado? Levaram a torre do mid, fodeu pra nós. Mas vamos nessa, né? O <risos> que que foi isso, velho? Kenzie, manda um salve do Ramos que eu escorrego o bombom. Ok, Salve, meu querido. Salve do Ramos aí. Tanto quanto simples, né? Gostei desse simplesinho, né? Bom, lutar esse drag eu não luto, né, mano? A gente tá todo mundo sem R, meu time. Só eu tenho, né? Eu ia a Karma. Fudeu, eu vou lá mesmo assim. É só meu time fazer o corpo pra mim, ó. Faz o corpo. Dá visão, dá visão, dá visão, dá visão, dá visão. Eu quero, mano. Eu quero. Eu quero muito lutar esse meu time. Não... Eu, eu literalmente quero muito lutar esse, mano. Mesmo sabendo que a gente perde. Podia ter lutado. Agora eu não lutei, mano. Ah, mano, mas que porra é essa, velho? Puta que pariu, velho. Que difícil, né, rapaziada? Muito difícil jogar LOL, velho. Ai, velho, eu sabia que ali ia vir, mano. Eu fiquei tentando dar o W pela parede. Vai, galera, vocês não compram, não? Será que o time não luta isso? Não, acho que nós não lutava, não, né? Luta ou não luta, mano? Ó o Malfitão. Acho que ele não mata ela, não. Ela vai dar uma parede na cara dele, ó. Olha Coitado desse cara, ele deve tá com o cuzinho Matou pelo menos, tá bom Matou, tá bom, matou, tá bom <coughs> Pô, só eu sou o único cara que para a Kali, né, mano Se a Kali fizer play ali igual ela tá fazendo comigo longe Ela só mata todo mundo Literalmente, a única pessoa que para a Kali sou eu, mano Com meu controle de grupo Ó o Biel, mano, um V2 ah, e ele errou o quezinho, Sipá? Nossa. Eu tô falando pra vocês que o Viego tá puxando nós pra baixo, mano. O Viego tá, ele tá arrastando a gente cabuloso daquele modelo. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar um negócio aqui. Viego, faz o feijão com arroz. Confia na Cal. Deixa eu falar um confia na Cal. Faz o feijão com arroz, velho. Eu não sei se ele não entende o feijão com arroz, qual seria. Ah, ele mandou um rumo, então ele tá ligado. Ele tá ligado no feijão com arroz, ele é brabo. Mano, só depende de mim, rapaziada, pra ganhar essa teamfight aqui agora. E se eu ganhar essa teamfight, eu ganho um jogo. Mano. Eu tenho que ultar os 5 e matar o 5 Sozinho, se eu matar o 5 sozinho Eu vou ganhar o um jogo, é isso Ó, ó, ó, ó, pra mim já tenta dar um pick-off nesse cara Vai caetando, vai Caetano Ó, oh, o posicionamento já tá o Dream, mano Start, start, start, start, start, start Pode startar, pode startar, velho Pode startar, pode startar Strike, pode fazer ele É isso, porra, proatividade, velho Sem medo de ser feliz, cara aí Aqui, já vou dar um R aqui, velho, que se foda Mata ele, Biel, tem que acertar tudo, irmão Você tem que acertar tudo, velho nossa, eu solei o cara e não acertou nada. Só matar, Biel. Só matar, Biel. Já joguei o Dream, pai. Aí. Já jogamos o Dream. Isso, família. A gente não é uma família? Bora, Viego. Aperta R aqui se transforma num menino aqui, Viego. Meu Deus, esse Viego é uma, é uma cabeça de batata, velho. Mas tá bom, deu bom, deu bom, deu bom. Tá vendo? Vocês lembram o que eu falei? Vocês lembram o que eu falei, né, mano? Pronto. Ganhamos essa team fight. Talvez ganhamos o jogo aqui nessa situação. Méritos pro meu time aí também, mano. Será que ele vai errar, mano? Ele sabe que a gente tá aqui, eu vou mesmo assim, velho. <música> É, você sabia disso, velho. Você sabia. A Kali sabia que isso ia acontecer. E tomou mesmo assim, mano. O cara tomou de todo jeito, ó. Dá o um pé CC nesse idiota aí, ó. Toma. Nice, rapaziada. Ó. Foda-se, velho. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, tô nem aí. Vai pra base. Eu só fiz isso porque é pra tirar baron, tá ligado? É pra tirar baron, véi. Bora, bora, bora. Por mim, nós bota a cara nesse mid aqui, velho. Nossa, é só ward bugado. Ué, o que, que é isso aqui? Ué? Ué, o ward bugada? Nossa, matou a carminha. Vamos lutar sem o suporte pro Drake agora. Ó, oh, que isso é aqui, que isso é aqui? Trollou, trollou, trollou, trollou, trollou. Uta logo uma fight. Ai, não tinha range, eu acho. Tá bom, gastamos o protobelt dele. Mano, olha é o tamanho da wall da Anivariate Game. Olha isso, ela bugou o cara. Ela bugou ele. Ele vai morrer por causa disso. O que, que é deles agora? O drag ou o game? Acho que o game, né? Olha essa Nívia, mano. Olha essa Nívia, velho. Criando esse muro. Não consegui dar o um bagulho nele, velho. Olha esse cara me perseguindo, velho. Olha que cara paia, mano. Olha que cara paia. Esse aqui é muito paia. Não, não, não, não, não, não, família. Não, família. Não é possível que essa cena consiga me ver, velho. O sonho morreu, rapaziada. O sonho morreu, família.